É a empresa aqui. É o, é o, a empresa? Tá. Qual é a empresa? O projeto é a minha escola sustentável da a empresa Infotec. Biro, Infotec? Biro. Biro. Isso. isso. É, esse, esse projeto aqui é desenvolvido para assim, fundamental, médio e técnico. Né? A gente, nós temos um apoio do Cidep que fornece equipamentos aqui de energias renováveis e a base do projeto está é centrado justamente com foco nessas sustentabilidade, né? energias renováveis, preocupação com o meio ambiente. E, paralelo a isso, globando todo o conhecimento teórico da, da base de ensino, né? E com foco também na parte de automação, robótica, programação, que são conhecimentos seja curriculares e paralelos a, a, a isso. Né? Tem um apoio também do, do, da professora, né? que nós estamos com o propósito de lançar um concurso. Até o próximo ano, que a escola vai receber, através da nossa família. Obrigado. Esse projeto, nós vamos implantar é no evento uma escola, a é, escola vai ganhar os nossos parceiros, é, as patrocinais, que estão na escola. E esse projeto ali realmente abraça o problema da escola. não é uma coisa fixa, né? Nesse modo, a gente está fazendo um problema mais São Paulo. É, mas como é mais é arquiteto? mais a mais de na questão de consumo, é que... né? Nós vamos lá para é, a escola, levamos a ideia.